Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 368 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre o MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 285 que rolou em Las Vegas nos últimos, no último sábado e coroou o Jonathan Dwight Jones como campeão peso pesado e, claro, né, o maior lutador da história do MMA. Outros contornos, como a vitória do 9 do Bonico, a derrota da Valentina Chevchenko e muito mais nessa edição aqui, que conta com o time caseiro completo, começando por ele, o Shake do Bahrein, o nosso queridíssimo Lucas Carrano como tá essa força nessa terra seca, ressecada, meu querido. Carrano, Carrano, Fala, vamos bater palma pro Renato. Hum. Vamos... Não, não, não, vamos bater palma pro Renato, que ele conseguiu fazer a introdução, dez vezes para fazer essa introdução. Vamos dar palma para ele? <risos> Parabéns, eu... hein? o cara faz eu isso há 20 anos frequente. de curso, o cara, porra, não consegue. Precisa dez vezes repetir para fazer uma abertura de podcast, é brincadeira, hein? Amigo, eu estou com que problemas que... em casa e minha... estou um pouco distraído, tá? uma situação muito triste, é. André, depois eu te conto. Ah, eu quero... Eu quero saber o que, que que você anda, que que você anda consumindo aí de consumindo de psicotrópico aí, porque tá dando onda de verdade o que você tá fazendo. André tá amargo hoje. Carrano, <risos> por favor, se apresente. Eu vou, tá tudo bem aqui. Bom, não tá, ainda não tá tão seco nem tão quente não, ainda tá agradável, vai piorar bastante ao longo dos próximos meses e pode ter certeza que eu trarei aqui atualizações climáticas sobre o clima desértico assim que a gente chegar lá, mas a... Até esse presente momento estou fazendo inveja nos amigos, nem preciso de ar-condicionado, 19 graus, como diria o sábio, está um clima extremamente ameno e agradável aqui no, no, no Bahrein. Vamos falar do UFC 285, que é, não me fez acordar cedo à toa, né? acordei às 6 da manhã para acompanhar o card principal, vi as outras lutas depois, mas valeu bastante a pena porque foi provavelmente o melhor evento do ano, um dos melhores dos últimos anos, sem sombra de dúvidas. E o Sheik Carrano, tá bem? Família tudo legal? Vai patrocinar o sexto round? Como é que tá a situação aí? Tá bem, tá bem sim. Até o pessoal do escritório amanhã tem uma tem um encontro lá com ele pra comemorar o resultado do. Mas eu não tô, não, porque eu não tava aqui na, no evento, então ah. eu não vou participar. Vou ficar no escritório sozinho. Pô, me ferrei nessa, hein? A galera, vai lá, vai encontrar Pô, com ele. meu. Gomes e bebes, ter... boca livre? Deve ter boca é livre, o pessoal fazendo, fazendo... Tem os cozinheiros lá preparando. No local onde ele recebe, tem um Starbucks particular, né? Então vai ter... Vai, vai, Todo mundo lá tá poder né? tomar café, vão... Tá, é, Aqui, tá. Tá. O filho, é melhor do que eu um o, pouco, né? O filho postiço do bastardo do, do Sheik lutou sábado, né? Contra o Matheus Gambrot, né? Jalen. É, o Jalen. O Jalen. É um filho americano. É, só o sobrenome americano. ele só ele pegou levou, o primeiro né? ele nome. Era o é. Carrano, por favor, é, ele só é, pegou. eu não me importo muito com o seu sucesso, nem com o seu futuro, né? A a gente nunca teve uma relação muito boa. Mas, por favor, é, agrade mais o Shake pra ver se ele traz uns dólares pro sexto round. Estamos precisando, irmão. Vou, vou, amanhã eu vou entrar... Então, olha, eu ia até falar que eu ia entrar lá de pé né, amanhã, mas não vou mais, então, porque isso pode prejudicar o prospecto meu de fazer um investimento direto aí de algumas centenas de milhões ou milhares, vamos ver, de dólares no sexto round, uhum. no futuro, em breve, em nome de uma, de uma joint venture que a gente vai montar aqui, em Barim Brasil. Não, não vai sair nada desse Duvido, desse mato não sai coelho, mas temos ele aqui, o galã de Niterói, o 01 do MMA no Brasil, que está almoçando enquanto <risos> fala no podcast, porque a situação tá <risos> terrível, hein, André? Pô, para vocês terem uma ideia, né? É pena que não tem vídeo, que vocês verem aqui o filé de frango com purê de batata doce que eu estou comendo aqui. Fala aí, galera, boa de luta, obrigado tá pela nossa resenha. Maromba, no hein? Podcast. Oi? É, bicho, aqui é, é pô, tem, tem, que, tem que dar um gás, né, cara? Tá, tá brabo. Um abraço pra todo mundo, prazerzão. Fim de semana foi puxado, rapaz. Ó, só, de, só no ar, no sábado, a gente ficou oito horas. Fora as horas de preparação ali, prévias, né? E aí, desde quinta-feira com coletiva, sexta-feira com resenha, de noite com a pesagem, show pós-pesagem. Pô, bicho, vou te falar. Foi, Valeu foi a pena, puxado, André, cara. meti um, ó. Valeu. Não quero incentivar aqui a pirataria não, mas até porque não foi o seguinte, não foi pirataria. Eu tenho a assinatura do Fight Pass no Brasil e eu meti um VPN maroto aqui, porque a transmissão aqui é meio... O canal que eu tava assistindo só tava falando em árabe eu quis acompanhar, prestigiar o amigo. Até mandei pra você o esquema Oi. que eu tive de fazer para pra poder acompanhar. Então eu assisti com você, Carlão, Demian. Essa é a única pirataria que você gasta mais do que o original, já viu isso? Original. O cara que paga mais. <risos> é é foi show de mas, bola. Enfim, é, o é o card foi animal, né, cara? Foi, foi bom pra caramba, de cima a baixo. Maravilhoso mesmo e já vamos cair dentro, né? Porque o André está com pressa, está vendo mansões em São Paulo hoje com sua querida esposa, então temos que liberá-lo. É, eu quero começar sabendo aí de vocês da Amanda Ribas. O que, que vocês acham? Ô André, você que transmitiu o evento todo. Amanda Ribas e Viviane Araújo. É uma... É, é aquela vitória que bota a Amanda de volta na corrida, que bota um sorriso no rosto ela que vinha de duas derrotas em três lutas. Dá pra voltar a acreditar na Amanda como uma das maiores promessas do Brasil, como já foi um dia? Cara, dá. Até porque foi na categoria de cima, né? Foi no 55 ela que tá vem transitando no Pali nos 57 quilos, achei que ela se apresentou bem, cara. Vivi Araújo. Tem que ter cuidado, né? Pra falar Vivi Araújo, porque tem outras Vivis aí, né? Você é, né? achou, achou a Vivi um pouco, é, de repente, cansada do carnaval, né? Ela não foi a <risos> bateria do Salgueiro, Musa? Não? Pô, né? é, é. é, pois é. Eu achei que você ia falar da outra, da Fernandes, né? Mas tudo bem. Vamos virar é essa isso. página aqui, parar de falar essa, besteira. Essa eu não conheço. Não conhece, né? Tá. Tá bom. É uma é... atriz de filmes de arte aí, Renato. Exato. É o Renato, Renato, Renato... faz Foi... Procurou... no Google. Renato perdeu a virgindade em 2021. Desativa o Safe Search e procura no Google lá, porque é. esses filmes suecos de arte, muito pesados, assim, filmes é. densos, né? Com um roteiro Sim. e tal, e tudo. Geralmente o Safe Search costuma interpretar a mão. <risos> Gente, vamos parar de falar besteira, vamos mergulhar nesse card aí. Falar de trabalho. É... Então, a Vivi Araújo, cara. Ótima lutadora, forte pra caramba. Pô, a última luta que a Lula fez foi com a Alexa Graço, né? A atual campeã peso-mosca perdeu, ela lutou com a graça, eu acho que a, a, a Mandinha se apresentou muito bem mas, eu acho que leva muito golpe isso é muito perigoso, acho que falta um pouquinho melhor trabalhar a defesa, guarda um pouco baixa, esquivas ali precisam melhorar um pouquinho, mas a gente viu que, poxa, o pacote tá ali, a menina é muito boa e faz bonito também nessa categoria da, de cima, nos 57 quilos acho que ela manda bem, ficar nessa transição jogando na mosca, jogando na palha Eu acho que ela deve seguir esse, esse caminho Ô, Carrano, é Dricos duplexes contra Derek Brown Bronson, vamos lá. O é, era a luta pro o Duplessis tirar onda, né? O Derrick Bronson virou um porteiro, sempre foi, né? Aí o Robert Whittaker passou por ele, o Israel Adesanya passou por ele, a maioria do Yoel Romero lá atrás, a maioria dos tops, né? Se não me engano também o, o Rockhold e tal. E aí o do Duplessis botou ele para ser esse teste, né? A nota de corte. O Derrick Bronson top 5, ele vence quem é abaixo de 7,5, mas quem é acima de 7,5 passa. O Duplessis passou, até com o um nocaute técnico no segundo. Mas foi um, um Deus nos acuda, foi montado, foi derrubado, assim. Ficou com uma cara de que o, o Duplessis vai ser campeão e vai muito além ou de repente ele já está chegando num teto? É, cara, foi é, é curioso isso, né? Porque a vitória em si, se você olhar só para o resultado, falar no Sherdog e colocar, é uma baita vitória. Até pelo, não só pelo adversário, mas pelo método, a forma como veio... Esse, esse fim. Mas tem dois pontos aí importantes que você falou. Primeiro, sofreu muito de fato, passou, mostrou que realmente subiu o nível de competição a, a, o negócio começou a ficar mais apertado. E, rapaz, o gás do Drico, do, do Dricos, do Plessis no, desse jeito aí, não dá pra lutar cinco rounds não, brother. É, vai ter que resolver isso aí de alguma forma Mal dá pra, de outra, pra lutar entendo, três, brother. Mal dá pra lutar três rounds. é que girar cinco, né? Então, pô, é complicado. Pensando em luta de cinturão tudo mais. Eu entendo. Você acha que parar de fumar é uma boa estratégia, Carrano? Cara, às vezes, assim, pelo menos enquanto tá correndo, né? Fazendo cardio. Às vezes, pô, quer fumar um cigarrinho ali de boa, tranquilo, um derby vermelho? Eu até entendo, aliviar as tensões. Isso é bom, hein? Mas. Faça, faça aí o Hollywood, né? Mas faça isso fora do, do, do, da hora do carne, porque fumar é enquanto né? corre atrapalha um pouco. É, é, não dá, dá para é, fumar, é, fumar né? no vestiário, né? Agora, ó, pô, é, a, vestiário a gente tá já no... teve. A, a gente tá num mundo sombrio hoje em dia. A gente já viveu num mundo em que cardiologista fazia comercial de mau boro, né? É, então, verdade. é. saudade. Saudade. O... É, é, é, o gás dele o tá, tá Coca-Cola. Foi mal. O gás dele tá parecendo aquela Coca-Cola que você vai beber no dia 26 de dezembro depois do, do Natal do 24, madrugada de 24 para 25, passa 25, aí no 26, 9 horas da noite, você vendo no Fantástico o Domingão, você abre aquela Coca-Cola, não faz nem barulho, é aquele gás ali que já não Pô, tem eu... mais. Você sabe... É, é porque essa é muito específica, né, André? Mas pro pessoal que é de Divino 9 a gente tem um Guaraná lá chamado Guaraná Ponchique, que ele é assim, é igual o gás do do Dupless. Você é. abre ele, depois que você abriu ele, cinco segundos depois, ele vira o Tang Guaraná. Acabou. Pô, o gás é só na você trouxe, que abre. Você trouxe pra mim, pô, quando você foi lá em casa, você trouxe é. o Ponchique pra mim. Mas então, ele é gostoso. Na hora que você bebe. Mas porque assim, na hora que abre, porque depois de 10 minutos o gás dele foi. Eles é. não aprenderam a armazenar. E o a Dricos minha tá está cara A minha questão, Carrano, é que pra frente ele tem Marvin Vetó. Jared Canonier, Robert Witter queria a né? Não tá com muita cara de que o duplex passaria fácil por qualquer um deles. E digo mais: nenhum deles. Se botar o borrachinha ou até o Chance Strickland numa luta de cinco rounds, sei não, hein? Se ele não derrubar no assim, um nocaute, ah, não fizer nada nesse meio tempo. Cara, eu, eu ia até dizer isso. Assim, eu conheço o Duplessis é, pessoalmente. Ele foi córner de um lutador do, do Brave no Brave 3. Até, teve até no Brasil. Conheci ele em Curitiba, inclusive, aquele evento que você tava, Renato. Ele foi córner do, do Jeremy Smith lá. E é um cara realmente muito ótimo né? Porque ele lutava de 77 ainda. Alto, forte pra caramba. Eu entendo que é difícil você fazer um, um uhum. treinamento cardiovascular com essa, com essa condição, sabe? Com esse, é, é, essa Forma eu fiz Mas, bicho, cara tem. Mas, bicho, tem que Eu lembro que estávamos dividindo um quarto em Curitiba, né? Foi por isso que não, você se acabou naquela isso... noite? Não, tomaram isso vinho no, no Grill, tomaram um vinho no Batel Grill, comeram um belo de um steak. <risos> E aí o Carrano e o Duplessis sumiram de repente, né? É, eu lembro que teve uma noite lá ele falou, ah, não, é, eu vou, vou, me atrasar e chegou quatro e meia da manhã, suado, não me espere acordado, né? É. Eu tinha, ido, não, eu, eu cheguei atrasado, suado e cansado porque eu tinha ido fazer um cardio com o ah, Duplessis, fumar sim. um cigarro e correr. A gente foi correr e fumar não. um cigarro junto, pô. Por é. isso que eu demorei a chegar. Mas é difícil, é difícil para ele, entendeu? Eu entendo que é difícil, é muita massa muscular e tal, mas meu irmão, tem que dar um jeito. Hum. É, se três rounds o cara tá, tá se ferrando em cinco... É, Bom, Adesanya, igual você falou, o Strickland, que é o um lutador tecnicamente até tirando aquele jab dele, talvez inferior, pode vencer simplesmente levando ele para águas profundas. É, e gente, o que chamou atenção não foi nem isso. você falou, ah, três rounds, o, ele, ele cansou no primeiro round, ele, ele e o Brunson cansaram no primeiro. Aí, é, eles não lutaram três, anos, né? eles lutaram dois, eles lutaram, lutaram dois. Dois, dois. dois, é. dois. No, no meio do segundo os caras já estavam assim, estrenuados. Aí eu até falei na hora, eu falei, olha, Beleza, ganhou, mas me acendeu uma luz amarela, cara. Não dá para cansar desse jeito. Dois tops assim, né? principalmente o Blessing que tá chegando. E aí os caras falam: não, porque o primeiro round foi muito intenso, muito grappling. Os caras são pesados. Beleza, eu entendo. Mas assim, pô, top 5. Tem que dozar, né? É, né? Tem que dozar. Dozar. É. Top 5 do UFC? Não pode. Não pode. É, e Cody Garbage, André? E, e empolgou o futuro campeão? O campeão voltou, pô. Oh, co Cody, Cody Garbage. Foi. Cody Garbage. Não, não me empolgou. Não, sacanagem. Hoje eu tô, cara. Sabe quando você tá, tá, meio, tá meio meio, meio tá atravessado virada, assim? Né? Hoje é dia. Pára virada. Testosterona batendo 1950. Sabe como é que é? Impaciente, Ufa. cabelo caindo. Naquele nível. Olha só. Pode <risos> alguma coisa, André? Quer desabafar? <risos> Puf, ou tá tudo meu, bem? cara. Não, não, é a verdade é que... Você tá pensando é... já em processar a, a empresa que você trabalha por, pelo, pelo regime atual? <risos> Ou melhor não? Não gente, não, gente, não, deixa eu acalmar, deixa eu respirar. É que eu estou almoçando, falando com vocês, resolvendo o um negócio no telefone. Tá Balançando o berço. Porra, minha vida tá maluca, rapaz, minha vida tá maluca. Você não tem noção. Não, mas eu, eu amo a empresa que eu trabalho e estou muito hum. feliz com que eu estou fazendo, tá? Então, se. Fique... Mas vamos lá, vamos parar de, de galhofa aqui e vamos falar. Cody Gerbent. É, garb, é. <risos> Gerbent. <risos> eu até confundi. Cara, não me... Assim, não me chamou atenção em nada. Eu acho que ele hoje é a sombra do lutador que já foi. Achei que ele lutou um tanto até meio que... Freio de mão puxado, fez uma dancinha wrestler, no primeiro né? round. Virou wrestler, E assim, é, tudo bem, vinha de duas derrotas. Tá, tudo bem. O cara tava, tava um pouco ressabiado. Quatro em cinco lutas, né? 4, 3, 5, veio de um nocaute, tudo isso eu entendo. Mas no terceiro round, o cara simplesmente botou o regulamento debaixo do braço e parou. Parou, esperou o Trevin. É que o Trevin também apresentou um QI de luta, assim, da menos, menos 5. Quando apertou o passo... nessa ser é porque o Trevin foi sob medida, né? O UFC ajudou ele pra caramba, colocou o cara e falou assim, irmão, se tu não ganhar desse maluco, tu não vai ganhar mais ninguém no é, o mundo. O tem que, tem tá, que acabar. O Trevin... É, tava 0,4, é 1,4 tá um, é um, no UFC, 13-10 na carreira. E o é, apelido, tá dele, é cinco o apelido cinco dele é 5 estrelas. O apelido dele é 5 estrelas. Pode baixar por umas duas já, né? Não, cara, de, é aquela história, né? É de 1 um a 10, de 1 um a 5 ou de 1 um a 1.000? É. Se for de 1 um a 1.000, 5 é estrelas na tá galáxia, de bom um tamanho. Né? É, tá de bom tamanho, ah, de uma, se for de 1 a 1.000. Então, que mais é ou abençoe. menos por aí, galera. Não me animou muito, não. Eu acho que o Corey vai, vai ficar por aí, né? Depois daquela luta contra o Dillashaw, a, a alma dele foi sugada e eu acho que vai ficar nessa. cara já tem só 31 anos mas vai ficar nesse meio do caminho para ser um velho top de novo anos. é acho é, que não, e, não dá mais para ele não é não tá com cara ah beleza venceu mas e aí e o próximo e a próxima fase volta para Han é, não tá com cara né mas meu querido carrano top, não, tem não, um Trevin Jones né, no no plantel pois tem, é. tem dois Trevin é. Jones lá dando bocas. qualquer qualquer top 15 do galo que ele pega ele tá enrolado cara. carrano bom Nico copo meio cheio Bravo. de tirou para nada mais um né ou o copo meio vazio que levou no joelhada baixa e venceu o Jamie Pickett que também demissionário. Qual o copo você enxerga? Não, o copo ele tá um pouquinho mais para cheio. Vou dizer por quê e para não parecer. Primeiro sim, o Jamie Pickett, o cartel dele é cartel Trevin Jones, né? Nível Trevin Jones de cartel, não tem muito o que elogiar. 13-9 também, não é grandes coisas. Foi sob medida, com a diferença de que o Bonico não é um ex-campeão do UFC, né? Ele é um moleque que tá chegando agora, por mais que tem uma bagagem absurda no wrestling, fez apenas sua quarta luta de MMA, duas delas tinham sido no Contender Sears, então é um é um cara que tá, tá cru ainda na modalidade, treina os outros aspectos da luta que não a luta olímpica há muito pouco tempo. Ainda assim, ele ficou claro que ele tava muito acima, né? Poderia, ser, ter, poderia ter vencido. Pra mim, a única coisa que não faz ser um copo cheiaço foi justamente essa joelhada baixa, que foi um vacilo dele, assim. É uma burrice, a verdade. E do árbitro também, né? do árbitro o árbitro também, né? O árbitro que não viu e batida. dele que aplicou. Esse conhecimento de regra é, não é justificativo. Você não pode estar ah, desacostumado, não sei o que. Não existe isso, né? Não, intenção não, não conta nesse caso. Conta para ser no conta e chegou para ser desqualificação, né? Mas não, não, não, não atenua o fato em si. E acabou deixando uma mancha numa vitória que poderia ter sido uma vitória importante. Acho que dá uma. É, ficou claro que ele está muito acima. Ele é, realmente está é, é, num nível que já é suficiente para poder enfrentar desafios maiores, pegar atletas até, talvez, um pouco com a, que vem numa fase de boa, ou até que estão ali. É, quem sabe mais perto do, do ranking de alguma forma, mas é, esse momento aí da joelhada abaixo aqui, vejamos, eu acho que ele ganharia de qualquer forma, tava com cara, com tipo, e ele tem é, recursos e talento pra poder vencer o DMP de qualquer forma, mas Ficou claro que aquele momento foi decisivo também na luta A gente não pode ignorar isso Não é o fato de eu aqui ter convicção de que ele poderia bater Que não vou dizer que não ajudou Ajudou bastante, o Piquet sentiu muito Foi um vacilo da parte do árbitro não ter notado isso E um erro também do, do Bonico Que acho que aí diminui um pouco Tira um pouco do brilho dessa vitória dele Dessa estreia dele em grandes cargos do UFC Mas eu acho que da próxima rodada vão dar um outro adversário Um pouquinho melhor do que o Pickett Vamos ver como que ele, como que ele se desempenha É, eu acho que o Bonico vai ser tratado a pão de ló Falei isso na minha reserva desenha, né? vão, vão avançar, vão fazer ele se tornar mais e mais e mais impressionante, né? E ele tem um potencial para isso, mas é. que vai ser uma avançada gradual pelo próximo ano, um ano e meio, até ele ficar bem espertinho na trocação e nas outras coisas do MMA para estar tá pronto pra um top, né? Porque é um cara que tem um potencial nos Estados Unidos de, de mercado grotesco, né? É tipo um herói americano da universidade. É, e o moleque fala bem, né, cara? Moleque educado até. Eu achava que ele era até mais arrogante, mas ele é um moleque também educado, assim. E só complementando o que o Carrano falou, eu concordo plenamente com o que ele disse, que, assim, a situação da joelhada foi o Bol já tava mão com mão, dominado, praticamente dominado ali, na grade, jogou o joelho, ou seja, se não fosse ajoelhada, ele ia botar pra baixo e ia pegar bem jeito, assim. Um... Achou que foi o um Miguelzinho? Acho... Não, mas pegou não, mesmo. Não, não, eu acho pegou que mesmo. foi ajoelhar, Pegou ajoelhada, mas eu acho que, assim, ele levaria talvez mais dois minutos pra efetuar o serviço, se não fosse a joelhada. Ele eu mostrou acho que, não... que dava pra ganhar do Pickett, de qualquer forma, né? Só que esse é... lance a gente não pode ignorar que aconteceu, porque é um fato, não é... Sim, ah, mas pô, eu acho foi. que eu acho que naquela situação de grade, eu acho que o Pickett, se não tivesse tomado ajoelhada, ia, pô, esgrimar de volta, meter um Wezer, virar de lado, sai quadril, pô cotovelada, no calteiro. Ia durar eu mais tempo, né? Ia durar eu, mais eu tempo. Ia durar dois minutos a mais. Agora, uma, uma coisa que o pessoal me pergunta, o nome dele é Bo mesmo, tá? Não é, não é apelido, nem apelido de infância, não. O nome dele é B.O. Bo Jack, Bo, Jack Bo, Horseman. É, Bo Nicole. <risos> Esse é o nome do cara. É, eu, é... eu vi um cara no Twitter falando que é, é, o pai dele foi muito econômico, né? Porque tirou a letra que ia botar o nome de Bob e falou... Pô, pra que 2B? Eu vou botar logo BO só e vai ficar mais fácil pro pessoal ler. Né? Então, e, aí, curioso, Palmas Parabéns. pro pai do Bonico. Parabéns. <risos> Não, e curioso é que o Mo, M-O... É o apelido, o redutor ali de, de Maurice, né, de, de Maurício em inglês, né, Maurice. O oh, Bohamed, bo né, também. Co... também Mohamed, bobo, né? né? Bo -bo. É, que bo -bo. É Bobo, -bo. é, é, é. porque é inglês, né, Renato, tem que, tem que falar certo, é Bobo. -bo. Bo -bo. E o Chavka 9 na sequência, o Geoff Neal foi a luta mais difícil da carreira dele, né, foi o único que resistiu um total de 14 minutos e 17 segundos, deu uma balançadinha no Nômade no terceiro round, mas ainda assim... Não dá nem para comparar Sim, com Durinho tá e Hans Kimaev. Ainda assim, o Rakimonovi é, venceu todos os rounds, trangulou o off-new numa gravata de, de, de porteiro ali e não conseguiu para, né? Um vai pra frente, ele soterra o adversário no volume de jogo. E eu tava achando que o Geoff New ia ser um, um, um teste pro 9 e eu acho que o pessoal tava meio emocionado com o Nômade, mas agora eu fiquei emocionado também, cara. Eu entrei no hype e não sei se esse menino pode ser parado ou não. O que, que vocês acham? É, cara, esse, esse, esse cara aí, esse garoto, eu conversei com a galera lá da, da Kill Cliff, né? Me preparando pro evento. A Kill Cliff meteu sete nesse card, né? Sete atletas. Kill Cliff, Cliff, ex-Sanford MMA. Isso, ex-Black é, Zillians. A galera ex-Black Zillions, né, que. Isso, isso. Ex-American Top Team, ex-Black Zillions, ex-Sanford MMA, Kill Cliff. Kill Cliff. É Futura, três pontinhos, não sei, mas hoje Kill Cliff, <risos> Henry Hooft, equipe do Durinho, do irmão dele, Herbert, do Robocop, do Vicente. Então eu troquei uma ideia com o Herbert, cara, com o Herbert Burns, irmão do Gilbert, com o Daniel Mendes, que é o que afia a trocação de uma galera lá. E assim, unânime, esse cara é muito diferenciado. Nos treinos, é um sniper, não desperdiça a golpe. E, principalmente, foco. O cara é casado, ele é o seguinte: sai da academia, vai pra casa, janta, dorme, volta pra academia de seguinte e é isso. A rotina dele é essa. Casa, academia. Casa, é a academia. dele, então. Só. Oi? Vou brincar. Cã... Falei que triste é a esposa dele, então, pô, tô brincando. É, olha pois, não, que eu, piadinha, porque né? porque ele faz entre quatro países, eu já não sei. É, <risos> pois é, eu Não quero entrar nesse assunto. Mas, assim, o cara focado e disse que o maluco é sinistro mesmo. Falou, o cara é brabo. Não é brincadeira, não. No treino, o bicho é brabo e, e assim, vai pegar o Nil, vai ganhar. Os caras já tinham cantado a pedra e estão animados, assim, pro futuro dele, porque o, o, o cara é diferente. É isso. Carrano, agora é. Ou Covington, e o assim, a gente a, a estava gente aqui contando que o Covington é uma diva, né? Que ele não aceita luta nenhuma. Mas Porra. o Dana White disse na vai coletiva bater, de imprensa tá? que não é isso, não. Que ele já ofereceu várias lutas pro Kobe Covington recentemente e ele disse sim a todas. Por exemplo, aí a gente imagina que não saiu a do Hansert que maior, é porque o Hansert não vai mais bater 77 quilos, entendeu? Uhum. É, não saiu a com o Durinho, porque o Durinho é, é, foi pro Majidal. Então, assim, ele, ele tá pronto para lutar, e aí o, o Dana White até disse que acha muito divertido ideia de Rakhmonov e Kobe Covington. Vai ser Covington, Belal Mohamed ou até o Durinho se vencer o mais Majidal? O que, que você faria? Cara, eu faria contra o Kobe Covington, mas essa história não me convence. A gente tem... É, acha que ele arranja uma dor na virilha? Porra! Não, cara, tipo assim, eu entendo que o, o, o Dana White... Às vezes é, é, é, a gente também tem que entender o papel do, do Dana White ali, que é o de promotor. Ele tem que... Ele tá interessado em promover a luta, em fazer a luta acontecer. Em algum Casos, a estratégia que ele usa é tentar pegar nesses gatilhos de fragilidade, de masculinidade, de não sei o que do cara. Às vezes o Kobe conto ele descobriu que funciona de outra forma. Se ele expor o Covidon publicamente, igual ele já fez com um milhão de lutador, não funciona tão legal. Então ele tá tentando não ser tão combativo com relação a isso. Mas tá claro que o Covington não é o cara mais ativo do mundo. E, e assim, estatisticamente, pode até ser, tá? Mas estatisticamente é extremamente improvável que, pô essa inatividade toda dele ao longo dos últimos cinco anos, acho que desde aquela luta com o Rafael seja dos Anjos, que ele Seja coincidência, né? É, seja coincidência. Seja toda vez, seja uma coincidência é. e culpa dos outros. Acho que desde a época do Rafael dos Anjos lá, que ele lutava mais regularmente, ele não lutou mais direto, era sempre uma aqui, outra ali, os adversários sempre sob medida. Óbvio, pode ter sido tudo, uma, um, pô, tudo a favor ali, às vezes é tudo culpa dos outros sem nada dele. Pode, mas a, a lógica nos leva a crer que não é bem assim. Então eu, eu acho difícil que essa luta saia do papel, adoraria ver, seria a luta ideal e por isso mesmo eu acho que é mais provável que a gente acabe vendo ele contra o Belal Mohamed, que, porra, tá desesperado pra lutar Coitado. com é, hein? É vai sobrar pra ele, hein? É porque, olha é. só, gente, vai tomar o, no, mais, quer dizer. O, o mais é, factível, plausível, seria Kobe e Mohamed. Mohamed lutou em sei lá, outubro, outubro do ano passado, pô, no UFC 280, bateu o Sean Brady. O mais certo seria, se ah, Ofereço para o Kobe, ele fala assim para todo mundo: duvido que não tenha oferecido o Mohammed para lutar com Kobe. Duvido, porque é a luta que mais faz sentido do topo, o Durinho, nem faria sentido lutar contra o Chávez o Kharlamov. Primeiro, porque tem o Masvidal. Aí vamos dizer que ele, eu acho que o Chave pode pegar o, o perdedor dessa luta. Aliás, ele pode pegar o Durinho. Se o Durinho perder é para o Masvidal. Se o Masvidal perder pro Durinho, eu duvido que ele pegue o Chavicate. Porra, o Masvidal vai querer caçar o quê, irmão? Com tomar fila? Duvido, a surra? cara. Duvido. Eu acho que o Chavecate fica numa situação ali, nem que não mata sem cachorro. Por quê? Ou. É rabo de foguete e a galera que tá ali em cima tá uma luta de disputar o cinturão. Então, cara, é situação complicada, cara. Eu acho que ele vai, vai sentar no banquinho em tempo, cara. É, mas Felizmente. agora ele Ou, de apareceu, repente, né? Apareceu ele foi o Eu destaque pegar o... do pay-per-view, né? Isso, ele então... pode pegar o derrotado de Usman e Edwards, cara. É, que luta o meu que luta ponto, esse mês, pô. O meu ponto é que numa, nessa categoria sem o Hansert Kimaev, e assim, tá tudo muito claro que o Hansard não vai bater 67 kg de novo. O Rakimonovi vira o grande bicho papão da categoria. Né? É difícil imaginar que ele não terá um avanço rápido se, claro, o timing e as pessoas assinarem os contratos. Então fica aí, muito impressionante aí. Tudo bem, mas vamos lá. O cara é sinistro. Mas tomou uma mão, uma mão do Geoff Neal ali. Tudo bem, o Geoff Neal tem mão dura. Aceitou. Se ele aceita uma moqueta uma dessa de um Durinho, de um Kimaev, Kimaev não bate mais. Uma moqueta dessa de um Edward, de um Camargo. Cara, é, acho que eu, eu, acho, eu concordo contigo. O bicho é sinistro. Mas tem alguns buracos ali que pô, podem ser explorados, entendeu? É, lutador perfeito não existe. Mas ele pegou talvez o cara que bate mais forte na categoria, que, que nocauteou o Vicente Luke e o Mike Perry, e. Pô, deu uma sambadinha e olha lá, entendeu? Continuou é, marchando não, pra tini, cima. Tini, tem tudo pra é. ser campeão, cara. Tudo pra ser é. campeão. Bom, falando em campeão, na sequência tivemos a Alexa Graço contra a Valentina Chevitchenko. Na última rodada a gente teve aquela informação de que, né, a Valentina não é tão soberana assim nessa categoria, porque a Thayla Santos levou ela até o, o fundo do mar e, né, muita gente achou que, ela, que a brasileira venceu, que foi um resultado injusto. Aí, quando você tem já essa, esse, esse choque Toque, né? a próxima da fila ela se enche de confiança, ela pensa pô é possível, não estou enfrentando o bicho papão Alex Agraço venceu o primeiro round na opinião dos três jurados, depois a Valentina virou wrestler, conseguiu esfriar e venceu os dois rounds seguintes e aí a, a, a gente viu né, no, no, no quarto assalto aquela, aquela oportunidade, a Valentina virou para dar um chute rodado a Agraço grampeou que nem um, que, sei lá, um parecia um macaquinho, né se jogou nas costas da, da, da Valentina tinha Tienko, e já era. A questão é, a, a Graço pode fazer isso de novo? Porque ela, ela vai ter a revanche imediata, a Valentina. Ficou com cara de que a Graço vai passar a Valentina limpo, tipo a, a Rose Marruna fez com a Joana Ionchete, ou tá com mais cara que a Valentina não vai errar aquele chute rodado de novo e, e, e vai conseguir fazer mais na próxima? É outra luta, né, cara? Você vem de uma derrota, a confiança é bem diferente, é... e vou te falar, eu, eu até comentei, né, a gente falou no podcast semana passada, eu cheguei a falar, foi Cara, eu ficaria até mais surpreso é, é, com, a, com uma derrota da Shevchenko, não por conta dela, porque ah, realmente... agora mudou falei... o discurso, né, Carrano? Não, eu não, não assiste, pô, eu falei exatamente assiste assiste isso. Você a Shevchenko, né? Ziquei, claro. Mas não, não é isso, eu até, eu até cheguei a mencionar isso, que eu falei, a Shevchenko vem numa descendente, mas não parecia tão acentuada. A grande questão para mim era que a Graça não tinha mostrado tanta brecha, pra, sabe, tanto capacidade para poder explorar. Ela tinha um boxe justinho, sempre teve... Mas não muito mais do que isso. No quarto round, ela, ela mostrou, mesmo que depois de ser quedada muitas vezes, e a Valentina, vale lembrar, ela tem um background de judô, ela não virou judô, ela virou wrestler, realmente. Ela foi para... Tava parecendo o Jorge Saint Pierre em dado momento, ali lutando contra o striker. É, mas no quarto round, a, a, a Graça conseguiu defender algumas quedas, bem, é, quando teve por baixo, conseguiu reagir, se movimentou, uma movimentação boa por baixo também, a ponto de fazer, induzir. A, a campeão o erro e se aproveitou bem daquilo, então ela, ela mostrou mais do que já tinha mostrado antes, não é que estava escondendo o jogo nem nada, mas eu, talvez não tivesse tido a oportunidade de, de demonstrar isso, e aí a capitalizou muito bem agora a próxima luta entre elas que também concordo, fatalmente vai acontecer uma revanche imediata, é outro universo, cara é igual o Leon Edwards e Camaro Usman, o campeão dominante depois que ele perde uma vez ele não entra, cara, pode recuperar o cinturão como a Amanda fez é, claro, No caso da Amanda, acho que talvez ainda seja ter um agravante a menos Porque a Amanda, o baque na, na, na aura dela foi menor Porque ela, além de tudo, tinha outro cinturão e era campeã há mais tempo Mas eu acredito que a Valentina vai entrar com uma pulguinha atrás da orelha É tipo o Chris Weidman, depois de tentar um chute rodado e perdeu o cinturão pro melhor. É, é foi a foi igual, né? Foi, ah, quer dizer, igual Foi, o, foi o literalmente foi, igual é. Foi parecido É, o desfecho foi diferente, é, mas um... o movimento foi muito parecido E tem outro ponto, né? Quando a Tayla pegou as costas dela e quase finalizou Aí falava assim, pô, esse vacilo ela não vai repetir. E tá aí, ó. A Graça venceu do mesmo jeito. Pegou Pô, as eu, costas... A... Foi o Damien que, que falou pegou. isso? Que ela, dá, que ela tem mania de dar as costas? Caralho, falou tipo assim, mas, mas brilhou. Não sei se foi ele ou foi o Carlão que falou na transmissão. Eu tenho um amigo Quem meu quer... que tem mania de dar as costas também. E ela... <risos> não, não tá aqui hoje ele não, né? <risos> não, tem no treino, cara, uh. no... É, ah, corpo, é. infantil, o, mas o... Foi, foi, ou foi o Carlão ou o, o, o, o Demian falaram na transmissão Falou, cara, a Valentina tem mania E realmente, tipo assim, não foi um negócio Não foi um cacoete é, é, Desculpa, é um cacoete Não foi um ato falho contra a, a Tayla A partir do momento que ela se viu numa posição meio ruim Ela não só deu as costas Como porra, é, é, se entregou quase né? Foi um negócio meio E tentou é, é, se defender o... com o queixo só Mas quase que ficou sem queixo, sem pescoço é. sem... Você viu, ela ficou parecendo a camisa do Mano, ah, Deixa o André, André falar um pouco um por favor. É, que cara, tal? ele tá muito excitado. Obrigado. Cara. Cara. Tá ele muito tá, excitado ele... Depois o... que chegou no Bahrein, ele, ele se tomou de um espírito assim que é, não Ele ativou. ativou o modo odalisca. O odalisca da barriga peluda. Olha só. Ui, <risos> O, o problema não é nem dar as costas, porque foi um erro técnico, foi um chute giratório na curtíssima distância, e ela acabou errando, virando de costas, e a menina grampeou. O problema é a defesa quando chega ali, entende? Até que com a Tayla, ela venceu, ela, ela não sucumbiu, mas eu acho que o, o, foi mais erro da Tayla, tá? Porque a Tayla insistiu em pegar de mata-leão. Cê Vocês vi, viram o que a, a Graça fez? Ela não fez aquele mata-leão que, entre aspas... Clássico, que é o que todo mundo acha que deve fazer. Mão no bíceps e a outra mão atrás da cabeça. Não. Ela fez aquela mão que, em X, assim, que é tipo como você faz uma pomba, uma pombinha assim com os dedos. Aquela mão em X ali. Meu amigo, aquela mão em X ali é fatal. E a conexão não estava nem muito bem conectada nas costas da, da Valentino. Ela estava um pouquinho para o lado, mas. A, a posição do queixo dela atrás da cabeça da Valentina e essa entrada com esse X nas mãos foi a técnica perfeita aí meu amigo, um abraço não teve... e pra quem ah, acha que queixo é defesa só viesse a cena, né? como é que ficou o queixo da, da Cheve é. Tempo né? ah, color mudou de couro o queixo da menina, né Carrano? é, e tinha, foi o que eu, até o ah, Demian falou a na transmissão longo, e, e, e tinha muito tempo e, cara. e tinha muito tempo, tinha muito tempo ali não foi faltando 10 segundos dá pra aguentar, aquela pressão ali, é, meu amigo porque Dois é minutos faixa tá, preta preta tal, ali, meu irmão é, é, estrangulamento de faixa preta. O cara que, pô, que sabe fazer o um negócio ali, né? O que a Graça fez, né? Ah, ainda, é, é. ainda assistiu a minha, o meu sobe-som do, do cinturão que a Evelyn mostrou pra ela. Ficou toda feliz. Aprovou o sobe-som do, do amiguinho, pô. Fiquei todo orgulhoso. Todo pimpão. Beleza. E agora o México tem três cinturões, né? Quem diria? Um interino é, e todos das, das categorias mais baixas, né? Porque o, o México tem tradição no esporte de combate, no boxe, entre caras mais leves, né? Oscar Dela la Roya, Julio César Chaves, o próprio Canelo Álvares, e agora tem três, né? dois pesos moscas, um homem e uma mulher, Graço e Moreno, e o Pantera campeão interino até 66 quilos, pelo menos até unificação. Viva o México! Mas na luta principal, meus queridos, Jonathan Dwight Jones é, nem suou, né? Ele tomou um golpe na cabeça, um golpe no corpo, três chutes na perna, na luta que, considerando a conjuntura, três anos parado, estreia no peso pesado, poderia ser o teste mais duro da carreira dele, né? Com 113 quilos e tantas e tantas questões e dúvidas, o John Jones fez parecer fácil, levou um golpe na cara. É, é bizarro, né? O, o Cyril Gane, é aquele humilhante, monstro, humilhante, monstro... Humilhante, monstro contra todo mundo. Teve isso a oferecer para o John Jones. É assim, é, eu não sei o que, como descrever, muito além de que é absolutamente impressionante, ele enterra aquela discussão sobre o maior lutador de todos os tempos. Ou alguém acha que ainda tem margem? De jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente veio falando isso a semana inteira. O cara é, é, é um monstro, é um gênio. Muita gente ainda duvidou dele, né, dessa questão de subida de peso. Normal, o cara nunca havia lutado, nunca havia competido no peso pesado. Normal essa dúvida. E ele chegou lá e mostrou para todos nós que, meu irmão, não tem essa, bicho. Porra, é muito bizarro, cara. Se eu parar para pensar no, no, no feito dele, o jeito que ele tratou o Gani, que é isso, bicho? Um negócio bizarro, gente. Olha o que ele... <risos> Caraca, eu fico até de, fiquei até de bobeira na hora ali, eu olhava pra cara dos caras e falava, meu irmão, olha o que é, se cara você cara fez, cara. Se você só viu essa luta do Gani, você vai achar que ele é um pangaré, né? É isso. É. Não é, né? Ele é, chegou pra e... panga. E o, pôr mais, pôr. o mais bizarro é que o Jones poderia estar 29-0 no MMA, tirando aquela luta que ele perdeu montado batendo no Matt Hamill, por causa de uma lei tosca, que é cotovelada num vale reta, né? porque o, lá atrás um juiz viu alguém quebrando um gelo assim e achou que era mais perigoso, que não faz sentido nenhum. É. E o, o No Contest contra o Daniel Cormier na segunda luta que ele nocauteou. Então o John Jones, se tivesse um pouquinho mais de juízo, estaria 29-0, que foi o recorde histórico do Habib podendo passar na próxima rodada. Pô. É. Mas você sabe que aquela história do Matt Hamilton? Você sabe que tem uma, uma controvérsia ali? Parece que o Hamilton, que era era, é, né, é deficiente auditivo, então é o surdo-mudo, ele, ele tinha falado que o ombro dele havia saído do lugar, não que por conta, ele não reclamou da cotovelada, ele reclamou com o árbitro que o ombro havia saído do lugar, só que o árbitro não conseguiu entender o que ele falou, parou, achou que foi por conta das cotoveladas e... É, é não, o, e aí, o, oficialmente é. a desclassificação é por causa da cotovelada, tanto claro. que o Dana White De tenta fato. até hoje reverter isso, né, ele, Sim. o, o Dana White tentou no tapetão tirar essa derrota do... do... Pelo menos virar no Contest, né? Tirar essa, hum. essa derrota do John Jones. Não conseguiu até hoje, mas de repente ele consegue no futuro, né? E aí o John Jones se aposenta oficialmente invicto. Agora, é... Carrano, você sempre bateu nessa tecla, né? Especial, né, cara? Tinha todas as teorias sobre doping, sobre isso, sobre aquilo. E ele é um de um, né? Aquele negócio de diferenciado, né? Tipo, não é... Pô, no passado treinava... Do... É, treinava mal, nem treinava direito, usava doideira e ainda assim continua vencendo. É o, é o fora da curva desse esporte, né? Cara, é e, e obviamente é, é, nada disso eu entendo totalmente as pessoas que não gostam do John Jones por conta, eu acho que ninguém tem que gostar inclusive é, tem atitudes... Extremamente repreensíveis, né? Sob qualquer ponto de vista, algumas mais morais, outras assim, que não é nem questão moral, tipo, por exemplo, o episódio de, de violência doméstica, essas coisas, a gente tem que. É, mas é, são discussões e assuntos diferentes. A gente tem que saber, né, não é nem separar, mas é falar daquilo né, do, do tema que a gente está tratando aqui, que é dentro do queijo, cara. E lá é sinistro demais. É, eu acho que até reforça um pouco mais essa atuação, porque claramente o João Jones não estava no melhor dia da sua vida, na né? Melhor noite da sua carreira. É, ele tava lento, ele reconheceu isso, ele deu um chute rodado lá que ele mandou um Sedex um 10, que chegou, pô, três dias depois no Piauí, bateu lá na casa do, do Ciril Gani e falou, ó, oh, vou girar. E aí girou... E dava pra ver que ele ainda tava meio desconfortável ali com aquela carcaça toda, com aquela movimentação. Tava com aquele problema no pé que a gente não sabe bem o que é, demorou a entrar inclusive, né? Porque fez uma bandagem lá que, que não, eu, não foi Eu falei nada. na resenha, né? Eu achei que tinha um estilete escondido aí, cara. Você ficaria chocado? Assim? <risos> Pô, se, ou era um estilete ou era um, uma bucha de cinco, né? Das duas, uma uma das duas coisas. Mas o. o a, apesar disso de não estar tá na sua melhor. Ele teve uma das vitórias mais tranquilas da sua vida, contra um cara que é muito duro. Cara, a última vez que o John Jones tinha ganhado de alguém no primeiro round, se eu não me engano, foi contra o Chelsea que era um peso médio. Olha isso, que, que coisa absurda. e ele Ou e seja, ele justamente foi, justamente foi justamente quando ele quebrou aquele dedão ali, né? Quando ele quebrou o dedão, exatamente. É, é, e olha, olha pra você ver isso, cara. Ele tava é, sem ritmo, claramente. Tempo afastado, mudando de categoria, lento, ali, sem né, enferrujado e tal, ainda assim vai lá e faz, um, faz o Gani parecer um, porra, um Zé Ruela. Fiquei realmente impressionado. Acho que isso, inclusive, diz mais sobre a capacidade, o talento dele e, e a, enfim, o resultado que ele pode alcançar, do que se ele tivesse, porra, tido a melhor performance da carreira e vencido, sabe? Esse cara, 50%, 40%, ele é perigoso igual a ninguém na história, imagina quando tá é, muito bem, né? É, é, é realmente. Eu, o Steve Miotite certamente vai perder umas boas noites de sono aí, já pensando na luta entre eles. É, André, eu ia te perguntar isso. E aí? Miotite dá jogo? Não dá jogo? Assim, não dá pra desrespeitar alguém do calibre do Miotite, mas 41 anos também, né? Num Luta dois, foi nocauteado na última. Você acha que é, um, é, é alguém que com potencial para ser o primeiro a derrotar o John Jones? Cara, tem que respeitar, ex-campeão, monstro da categoria, talvez o maior campeão da categoria. Talvez não, acho que o maior campeão da categoria, né? Foi o que defendeu mais vezes. Tem que respeitar, sim. Mas eu acho que não dá jogo. Eu acho que o John Jones passa por ele. Não vou dizer que passa fácil, mas acho que passa. Eu vou falar para vocês. Acho que o único que pode dar um sal ali pode dar um, um jogo e fazer uma luta dura com o John Jones é o Tom Espino, saudável. O problema é que ele ferrou o joelho a gente não sabe a gravidade da lesão. Entidade, a... Tom Espino é, entidade... saudável. Tom Espino saudável, eu acho que pode complicar a vida do John Jones, por quê? Peso pesado, legítimo, grandão, forte, atlético, um box de primeiríssima linha, treinava com Tyson Fury, pra vocês terem uma ideia, campeão, porra, super campeão, peso pesado, e um jiu-jitsu de primeiríssima linha, faixa preta de altíssimo nível. Então eu acho que é um tipo de jogo que pode complicar a vida do Jones, tá? E como eu disse, tem tamanho, tem frame, eu acho que é um cara que, pra gente ficar de olho, mas vai depender como ele vai voltar pro game, porque teve uma lesão muito muito grave, como eu disse. Agora, eu queria colocar um ponto que eu recebi aqui no, no meu WhatsApp, até um amigo meu do, do, do Jiu-Jitsu, Luiz Felipe, mandou aqui uma, uma queda do fundamental, cara, da oitava semana do fundamental da Grace Barra, tá? Um drill de defesa pessoal da Grace Barra, foi justamente a posição que o John Jones quedou o Cyril Gani. É, joga, O cara joga um direto, ele roda por baixo, vai pras costas e derruba daquele jeito. E rolou um vídeo, daí no, na, tá rolando nas redes sociais, eu vi no perfil do Knockout Stars, do Cerrudo ensinando quando você chega ali atrás pra você cobrir o teu adversário, girar, ir pra uma guilhotina. Então o Jones é um cara tão genial que ele misturou uma técnica de defesa pessoal da oitava semana do fundamental da Grace Barra, que ele é faixa roxa, da Grace Barra do Roberto Tuss, com o que o Serrudo ensinou quando chega na aquela posição de trás, de girar pra frente, cobrir o adversário, e envolver o pescoço. É, o, Cara, o John é Jones, ele, ele tem, de novo, né? Ninguém vira uma hora da história do esporte se ele não tiver tudo alinhado, né? Você tem que ter todos os quesitos. E o John Jones é hardware e software. Então, ele tem um biotipo de 2,15 metros de envergadura e o software dele, né? Que é o chip, o CPU, o, o cérebro, é também privilegiado. Ele, eu, eu tava vendo um vídeo hoje dele dando uma entrevista pro Ariel Rao One, depois da luta com o Lioto e ele tava dizendo que não sabia fazer aquela guilhotina, mas o Jorge Sampier foi treinar na Jackson's MMA e começou a fazer aquela guilhotina com high elbow, né, com o cotovelo alto. E ele nunca nem treinou, só que de ver o Jorge Sampier fazendo, ele aplicou e apagou o outro. Então, você vê, né, naquele momento, é. ele, ele lembra de um treino que ele viu do, do Jorge Sampier e fez. Então, é, assim, é muito bizarro, cara. É, é muito bizarro, bizarro. Muito não diferente. faz nem sentido, né, não faz nem sentido. Mas, mas, mas, mas, eu, mas, eu, ó, eu até escrevi uma palavra que eu vi, eu vou errar, porque eu erro até as que eu conheço. O cara faz uma porra de uma posição que ele viu no treino, irmão. É isso aí, é, é só para resumir bem. É sinistro. É. Aqui, ó, até compartilhei no meu perfil do, do Instagram, nos Stories. Qual é o, o seu perfil round. do Instagram, oh, André? André Azevedo, 39. André Azevedo, 39. É, marquei o sexto round, me reposta aí, que aí o pessoal Sim. vai poder ver essa, essa posição direitinho, cara. Dá uma olhada aí, vocês vão poder ver essa... Da, da Grace Barra Arizona foi o post aí. Já reposto aqui. Beleza, o, o vídeo de hoje é, é sobre o futuro do John Jones. O André deu um, um, um adversário aqui. Adianto que não acredito. E aí vocês vão entender hum. porquê na resenha de hoje. Mas antes da gente embalar, deixa eu ler a opinião aqui de alguns membros do canal sobre o evento. João Pedro Oliveira. A derrota da Valentina só me fez engrandecer ainda mais os legados de John Jones e Anderson Silva. teu o jogo meticulosamente ro estudado rodada após rodada. A droguinha joga. Achei, rapaz, achei que o Gunnar ia destruir o Jones e não deu nem para o cheiro. André, que narração fantástica. Ali Abdurhamid. É, o Bonico me impressionou bastante. É muito legal quando o lutador vem com um hype tão grande que o UFC permite novos golpes ilegais como Joelhada no Saco. <risos> é, bem bolado. Eu caí, eu caí. É, Felipe Prado. Quem mais me impressionou foi o Geoff New. Não achei que seria molezinha, mas achei que seria bem mais tranquilo do que foi. É O Geoff New, não é pangaré. Eu vinha falando isso, né? É, Guilherme Rodrigues. A maior surpresa foi ver o Bronson sair de um baita primeiro. Primeiro round para ter a luta parada no pelo córner jogando a toalha, né? O Bronson também já tá na. Como é que é o demissionário, né? Já tá na. Fazendo. Oh, ele tá cumprindo um aviso já, já tem uns. As três rodadas que ele tá cumprindo um aviso. Ele vai lá, bate o cartão, cumpre o horário, pega as trouxinhas dele e vai embora, pô. Roberto Pinheiro, quem mais me impressionou foi a Alexa Graço. Ela tem sido. É, tem mais destacado o erro da Valentina que a habilidade. Tem sido mais destacado o erro da Valentina do que a habilidade da graça Foi pura técnica vontade. Não entendi, mas deixa para lá. É, Ricardo me rendeu o Jones. Ele é um gênio. E GOAT. É, Lincoln Carvalho. Um dos melhores cards que já vi. Só luta boa. O Gani, claro, decepcionou. Realmente não treina a luta agarrada. Parcelli Costa. A história é contada pela, pelo Vitorioso. Foi o, foi o que o Jones provavelmente é o melhor de todos os tempos. Mas assisti algumas vezes e fiquei com a impressão de que em pé ele estava meio fora de tempo. Mas ele falou isso na coletiva de imprensa, né? Que, que se sentiu estranho em pé. É, Guilherme Rodrigues. O corner não permitiu o Bronson ser guerreiro. E a Mário. Felipe Dias, John Jones, vi muita gente merecendo ele, dando como passado, mas vimos que o QI de luta do cara não tem igual. Ótima narração do anão de Niterói. Igor Laureano, achei ótima a atuação do Jones, porém queria ter visto mais, pois ainda acho que ele terá alguma dificuldade em pé pela velocidade o tamanho, também a questão do gás em cinco rounds. Pois é, não, não é que todas as perguntas sobre John Jones foram respondidas, mas ainda assim, né? Guilherme Santos, com essa performance contra o Gani, creio que o Jones vai implodir o Miotichi. Tem aqui também o Guard, o sobrinho do André. A única decepção foi a Valentina. Eu realmente não esperava que fosse derrotada. De resto, sem surpresa. O Hyper é Real e John Gold Jones continua o mesmo e meu tio André dando um show na parte da transmissão. Caroço MMA. Sinceramente fiquei impressionado com o nível técnico da última luta do kart preliminar entre Cody Garbrandt e Travis Jones. Pra quem gosta de MMA, foi um prato cheio. Aí, ó. Elogio pro Cody Garbrandt. Vinícius Xavier. Gostei demais da atuação do Jones. É o maior da história. Eu gostaria de ver ele contra o Sergei Pavlovich. Assiste minha resenha hoje. Ele vai lutar bastante contra o Sergei Pavlovich, né, pô, Carrano? Porra, vai muito. Já tá, tá lutando, vai pô, disso. semana que vem vai casar, eu acho. O grande vencedor da noite foi o senhor Lucas Carrano, que cravou uma vitória da Alexa Grasso no quarto round. Pô, é... tá, tá... ninguém lembra que eu falei na live, né, que eu falei, ó, oh, tô achando que vai ser uma luta rápida e que o John Jones vai finalizar. Isso ninguém lembra, mas aí quando eu falei que, ah, era mais fácil o Renato engravidado que a Alexa Grasso ganhar da Sheffield, todo mundo traz essa, essa memória. Se de Clay Félix. Chavekat Rakhmonov é outro patamar. Se ele fosse um campeão mundial de xadrez, seria o Karpov, que te sufoca no seu próprio território. É, já o Bo Nichols não me impressionou. Com chute nos bagos, eu ganho até do Mike Tyson. Sid Clay Félix aí. Palavras duras. Tem que ver se libera a mordida na orelha pro Mike Tyson também, né? Porque aí equilibra a jogada. Jones mostrou que é o GOAT, apesar de sempre existirem quem critica esse posto. Qualquer que tiver na lista. Dos melhores, sempre haverá controvérsias. Fedor não lutou no UFC. Anderson caiu no doping, não foi duplo campeão e não recuperou o cinturão. JSP usou vaselina e tem suspeita de não bater o peso. Habib não fez muitas defesas e não tentou outra categoria. Então o sensato é analisar os feitos. Jones é o GOAT do MMA. É, faz sentido. Douglas Majo, Jones recebeu um presente dos deuses. Não à toa, Gani havia perdido para um Enganou sem -se joelhos. Arthur Cavalcante sou fã do John Jones, mas achei que o Gani estava nervoso e não conseguiu performar. Vitor Padilha, olha o vagabundo. Renato palpitou que o Rakimonovi, com 17 vitórias pela Via Rápida, aos 28 anos é indício de futuro campeão. A partir da próxima luta, ele pode anotar que ele vai encaminhar quatro derrotas seguidas e ser demitido do UFC. Caralho. E é, vocês... não desacredita, não. É, vocês gostam. Amir Cardoso, calma que ainda dá tempo do Jones cometer algum crime ou cair no doping. Pô, vocês também gostam de um caos, né? Impressionante. O Ângelo Fusco faz uma pergunta: os vídeos exclusivos dos membros falando dos bastidores vão dar lugar os dois anões e um queixo? É, na verdade, não. Na verdade, esse mês vai ter um vídeo exclusivo pra vocês sobre a contratação do novo é, do, do, do novo contratado, né? Do substituto do Carrano. Então, não necessariamente. O Carlos Batman, rebelinho, decepcionou por não postar a resenha da luta do Valentino e Graça. Pessoal, eu acordei quase antes de 5 horas da manhã no domingo, escrevi as duas resenhas, gravei três vezes porque a câmera deu pau, eu tive que pegar outra câmera. Foi assim, foi um show de cagadas, o, o o meu domingo e porra aí fa faltou gás a verdade é essa mas pelo menos a gente falou da luta da Valentina aqui no podcast meu querido Carrano, um grande abraço para você uma ótima semana aí na, no aprazível Barém Quero saber, claro, se temos o Abraço da Cobrinha. Olha, Renato, um abraço pra você também, pra, pra todos os amigos do round. Temos o Abraço da Cobrinha. Essa semana é aquele Abraço da Cobrinha especial, né? Que vem com o troféu é, Anthony Johnson em memória, né? De, de game plan, porque o nosso querido Cyril Gani, porra, que vexame, hein? Claro que não, não é pra desmerecer a atuação do John Jones, que foi brilhante, pô, tirou onda, etc e tal, mas o Cyril Gani, lamentável, né? A atuação dele, não um fez Absolutamente nada e não brincou em serviço quando falou que, que não treina chão, né? Ele é realmente o, o, o bom Gamã, né? Ele é um, um bom menino. É, acha errado mentir pro, pros mais velhos e quando perguntaram ele eles se treina chão, ele falou a verdade, não treino mesmo, não. E realmente não treina. Foi lá, a gente viu isso. E aproveitar que o embalo também desse abraço da cobrinha, troféu entre ele, ele podia pegar o, o apelido do Felipe Preguiça, né? Então vai ser o Ciril Preguiça <risos> Gani. É, porra, não é possível. 200 anos de curso, o maluco não, não teve a capacidade de ir lá e dar uma granadinha de chão. Mas enfim, eu falei, a próxima vez vai entrar voando no, no, no octógono para não ter que pisar no chão, de tanto que ele tem antipatia. Mas aproveitar esse embalo que eu falei, Ciril Gani, quando eu postei isso no Twitter, o Marcelo Coimbra fez um comentário muito perspicaz e depois pediu um abraço por conta do comentário Perspicaz, que eu achei é, justo ele comentou franceses e seus problemas crônicos com guilhotinas então muito bom parabéns ah, aí Marcelo Coimbra pela piada, piada histórica, histórica. Hein? É, o um grande, é um ícone aí do século XVIII, né, o Marcelo Coimbra, sabe tudo da história da França, da época da, da Revolução Francesa aí, que tá de em dia com a história. Um abraço também. E aí, semana que vem a gente tá de volta. É, um abraço para todo mundo e até lá. Meu querido André, um grande abraço. A galinha tá na traqueia ainda descendo, você já precisa sair para para reunião, né? É. É... E é isso, pra semana que vem é, nos semana. vemos e... <risos> e como é que tá a agenda dessa semana Sei lá, fala qualquer coisa aí, André Ah, cara, eu quero dizer que foi um prazer fazer parte desse retorno do John Jones ali Com meus amigos, com o Mai, Maia, com o Carlão, com a Evelyn a Galera participou na hashtag, pô, foi, é. foi uma noite tá memorável Agora tá com novos amigos, né, Carrano? É, é. aí, é. pô, é. tá ah, os ah, amigos da Galinha tem... na traqueia aqui não servem mais, pô A gente Foda. já esqueceu, eu acho que ele deu um ah, você Não quer mais de saber isso, de vocês, tá não, pra... um amigo pobre, né? É, é. é, deixa pô, Você descobriu que eu parei de te seguir. Uh, não, então, pô, foi um maior prazer dar, foi muito um trabalho, mas assim, toda a equipe, cara, não só a gente que tá ali na frente das câmeras, toda a equipe, a equipe do FC Brasil por trás das câmeras, se esmerando e colocando um produto de muita qualidade no ar em todas as transmissões que a gente faz, é sempre com muito carinho, muito amor, claro que alguns problemas ainda vão aparecer, normal, a gente está ajustando e, e cara, todo mundo está trabalhando muito amarradão ali, a galera é muito fera braba. E eu quero mandar um abraço para a audiência para o Orlando Gomes, que ele tinha mandado uma mensagem no inbox para mim aqui falando que o Jones não vai achar o Gani, ele vai minar o Gani é craque, sabe lutar na categoria, sobrepeso vai cobrar, o Jones vai sucumbir, Espero que seja uma surra do Gani. Aí eu mandei uma carinha agora pra ele, com a, olhando assim, tipo assim, e aí, garoto? Ele botou, esquece a mensagem. Disse que o Gani ia vencer. Me inspirei no Carrano. K, K, k, k É, você é, se ferrou. Carrano, fazendo escola. Ferrou, né? carrano não, não sigam o Carrano. Carrano é, Não sigam, cara. Não é exemplo pra ninguém. Carrano, e um abraço... O Carrano falou pro que ia Gomes. ser na live, que ia ser finalização. Então, um abraço pro Orlando Gomes, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E um abraço do Pachequinho essa semana pro Brasileirinho, ou Brasileirinha, que brilhou no fim de semana vai para Tabata Hit, vencendo a Jessica Pen no Armlock, aquele Armelock que você aprende no seu primeiro mês de Jiu-Jitsu, né? Lá no finalzinho do primeiro mês de Jiu-Jitsu, início do segundo mês, que é rodando ali e pegando o braço, enrolando o braço, parabéns a Tabata, brilhou e espero que vá muito longe nessa categoria. Um beijo pra todo mundo, vou nessa aqui, tô na correria aqui, valeu! É isso, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma edição do nosso podcast, lembrando vocês podem... Ih, ligou a motosserra aqui, é podcast Google Podcast, Spotify também. Tchau. It's all over.